Pegamos. oh louco! que foi isso? Tá... Ai, tá com kibe! Beleza. Rapaziada, será que a gente tá perto do helicóptero? Cabrinha tá curtindo pegar essas caixas, tá tranquilão. Se inscreve aí, tio! Ó, ó, ó. Altos lock lá embaixo, O <risos> apertão já tá na mão. Ó, oh, ó, oh, vai jantar. Os caras da chicotada, vira vespa da, da, O quê, tio? Megasosporoides. Ah, oh, meu Deus, agora é carne Rapaziada, ah, tá virando crustácea hein? Bem, pistola. Vamos pistolar. Pistola. aí, tá cabendo, Calma, Júlio. Ó. Não, não consigo mirar bem. Calma ali, não nem consegue. Pode ficar calmo. Ó. Ele protege! Ele tá acabei, peraí, tá acabei. Tem que ser quando ele abre. que okay, ele, fe ele fecha! Ele fecha? Não tem como pisar lá, hein. Ó, olha aqui os negócios amarelos aqui. Ah, meu Deus. Vou pegar essa polenta. Pega a polenta, ó. Vamos com o controle remoto. Oh, meu Deus. Vai gente zumbi toda parte, hein. Só para te lembrar. Não fique marcando perto. De longe. Ó. Peraí, tem mais, hein? Falou. Altas rubela nova, aqui. Isso, não, meu caro. Olha ali, troca de arma, droga. Escopeta. Peraí, peraí. Ah, meu Deus, peraí, peraí. Tá tranquilo. Carro. Bota no peito, moleu. Tranquilão. Quebra as caixas. Cuidado. Ó. Escopeta acerta tudo. Ó. Aí eu vendo no ar dele. Opulenta, Rubela, Catapora. Olha aí esse Loki. Tá querendo ficar nós, hein? Ele tá querendo. É isso mesmo. Peraí, Rapaziada, olha aí, tem que matar o zumbi, senão ele recria as Rubel. O que? Nossa, deu choque, hein? Deu choque no Loki. Ai, ai. Nível dois de Rubel, né? É o quê? Ó. A lightning Rock. Vamos matar o zumbi, que o Loki janta, tipo, tá jantando o zumbi. Ó oh, zumbi! Olha o zumbi. Beleza, matamos alto zumbis. Tem essa paradinha aqui? Você tem que fazer com esse negócio mesmo? É o para-raio, vou, vou colocar na cabeça do zumbi. Ó, ó, ó, dá pro zumbi aqui de boa? Como que é? O que, que você fez, Leon? Pois é, não entendi essa parte não, hein? Olha que negócio. Aperta espaço. Ô oh, jogo, eu tô lendo! <risos> oh, oh. Ficou mal, hein? Beleza, aperta espaço. O que, que eu faço se parada? Oh. Tem que eu mirar? Não, não. Ô, oh, jogo! Pois é, como coloca esse para-raio no chão? Não sei! Dá pro zumbi? Ô, oh, tem que dar o um para-raio pro zumbi, tio. Aí quando dá o um raio, cai dentro do zumbi, logo vai pegar e jantar. Olha lá, ó. Oh. Ó. Oh. Deixa aquele lock ali. Será que, será que ele tinha tá perto? Olha, eu já vou ter que dar o último spray. Hein? O jogo tá ficando apelão. Beleza. Olha, vamos continuar aqui, ó. Ó, o Tira as duas armezas. Oh, para de tacar o bolinho de cair na minha cara. Vai lá, Leo. Pica É dentro das do Loki Ó, Esse é o último chefe mesmo. Esse deu pra sentir que é o último. Cuidado com o que? Peraí, peraí. Tem mais altos zumbis aqui. Ó, ó zaião. Peraí, e aí? Nossa senhora, que explosão foi essa? Não tem nada ali. Ele, ele quer acertar nós. Ele tá invadindo o nosso campo militar. Nossa senhora, o espingarda na barriga do cara, tio. Tem mais polenta? Ó, o um polentão aqui, ó. Nossa, senhor, que é um raio dentro dele. agora a gente cata de novo. Já coloca o para-raio dentro de outro zumbi. Tranquilo, o cara fica de boa esperando. Agora vai ter que ser escopeta, aqui Ó. Ô, eleva. Cuidado, Helena. Ó, ó. Vendo o polentão dele, ó. Sai de perto. Sai! Vou esvaporar. Ó. Pegamos. Ó, louco! O que foi isso? Ele tá... Ai, tá com kibe. <risos> Rapaziada, é kibe, Tá jogando kibe agora. Um negócio pesado. Grosso calibre. Onde é que é os pontos pra acertar o Ó, ele pegou para raio. Vai levar o choque. Certo, que eu tenho que aqui? Ah, tá com ele agora se marcar, hein? Ó. Ó, ó. Olha, eu. Nossa, tô desfuiando, tio. Nossa senhora. Agora arrebentamos. Sei é lá, Ó, ó, oh, ó. Oh, oh, tá aqui, O okay. quê? Será que a gente conseguiu? Ó, oh, meu, ele, ele recupera, hein? O cara aí é imortal <risos> <risos> <risos> <risos> O jogo vale isso, claro ah, que jogo vale isso Taca o para-raio no nó, vamos estudar isso lá Oh E o nome é Helena, dá um John Cena nos caras aí, pelo amor de Deus, hein O cabineiro já tá morrendo de novo Bota o para-raio Mas uh, a gente vai ter que ver se... Esse... Oh, o jogo! Vai lá, pega só o meu experiência agora, gente. Nem fazer planta. Tranquilo. Fica as caixas. Vai lá ver o que, que é. Janta tudo. Ó, tem umas duas caixas ali. Papa. Tranquilão. Mas é, tá... Vamos dar a volta agora. A gente vai ter que matar um zumbi Um já foi. O cara não morre não, tio. Morre não. O jogo dá experiência, em vez de dar bala. Acertamos alguma parada. A metralhadora é boa. Tem que acertar perdendo, Loki. Vamos, vamos, vamos bicar as cachumbas dele. Vai. É a melhor coisa que a gente faz. Sim. Vai cair, o Loki vai cair. Oh! Aqui ó, cachumbão. Olha pelo amor de Deus, hein? Rapaziada, tamo indo bem, Estamos indo bem agora. Tá caindo esses bloco. Sai de perto. Pegou, pegou o cara da Sky. Ó, é agora. Agora a gente tem que matar os zumbis. Matar o zumbi antes de ficar ele. não logo se regenera. Isso, Helena. Oh, meu, vai, vai atropelar o Leon. Pega o Shinoca. Tranquilão. Oh. Sai de perto, hein. Sai de perto. Olha, ele alimenta as cachumbas. Alimentou as cachumbas de volta. Acertei alguma parada ali. Ó, ó. Oh, oh. O metralhador é boa, Pena que ela não tem muita munição, hein. Vamos achar mais Não adianta nada não Ó, oh, tá tirando as paradas ali Ficou pretão Sai de perto, sai Nossa tá... oh, senhora Cachumba. Olha ó, dentro do crustáceo dele É o quê? Coloquei em jogo, foi alto Valeu. Isso. Pega na cabeça. Peraí, peraí, tem que matar os um zumbi antes. Mata esse Loki. Acho que é isso. Ó, não tem nenhum zumbi, jogo. E aí? Não venha mentir. Ó, manda outro. O jogo tá mentindo, tio. Ah, ele pegou só que aquele ali, tio. Agora vai ter um para-raio dentro do Loki. Peraí, jogo. E o raio? Ah, dá trovão. Trovejante. <risos> Ai, seu otário. Rapaziada. Só instalar um para-raio na cabeça do Loki. Aí, ele cai, tio. Oh, meu, foi difícil isso aí. Foi difícil. Head para o chopper. Esse floor está Leon, onde é que a gente vai? Pelo amor de Deus, mostra o caminho. Deixa é eu Ó, tem que subir aqui, né? Ó, Papa, O helicóptero ali dentro do seu olho, Rapaziada, só, é, sobrou o de pistolador ainda pra gente brincar. Quer zumbi aqui? Tá com uma ideia. Chega no chopper. Vai, Leon. Rapaziada, vai Rapaziada, vai achando. a Zord de carne vem, tio. Oh, meu Deus. Vesporozord Turbo 3. Oh, é bazuca agora, tio. Ah, cai do olho. Quantos é tiros? Só um. Cara voltou. Vale isso, jogo. Cara, morre nunca, não, tio. Ah, meu Deus. Rapaziada, o ritual tio, oh, meu sanguinho cai ali, ó, oh, vai ligar o triple nos orges. Que? Tá esperando aí no subterrâneo, fica só, fica só vendo. Isso, Leon. Rapaziada, o Leon tem planos, hein? Fiquem calmos. Entre no helicóptero, finalmente. Oi, não tem bala aqui. tem como dar mais tiro, não? Acabou? tinha uma bala? Uh -huh. Tranquilão. E aí? Vai, vai voltar. Gente. Ritual, sangue no, no emblema da Umbrella. Ó, oh, relâmpagos. presídio. ela falou que tinha deixado um presente ele, você. lembra? Ah, maquiagem. eu fiz maquiagem nenhum. ó. ó louco tio! Leon, this is evidence that proves Simmons' guilt, which means it will prove your innocence. Boa. our innocence. Good news, Leon. We found a way to defeat the virus. Copy that, we're on our way back. See you soon. Let's go. Fuck that boogie ain't oh. Chegamos ao final do game Mais um game para estante cavernal colossal O que, que acontece? Primeiramente vamos aos dados e fatos do game Jogabilidade É uma das melhores jogabilidades que eu vi no Resident Evil hein? O Leon dá carrinho, o Leon pula para trás O Leon tira duas armas, o Leon tem um estojo Cheio de plantas, cata as plantinhas Faz bolinhas e coloca dentro da carteira Depois ele toma tranquilamente e modernamente Pontos positivos do jogo Beleza? Graficamente em termos de objetos no jogo, cenário e tudo mais, o game é super ah, super tenso, hein? Super bem feito nesse quesito. Mas quando o termo é viagem ao fundo do mar e voltar, rapaziada, tem altas partes ali que nem duro de matar 18 Bruce Willis com o Chuck Norris vindo com a sua espaçonave. Teria tão quesitos e propiciníquios a esses tipos de coisa. Só é... Take responsibility. Thank you. I'm ready. They in the attack. The investigating commission have reviewed the evidence and feel it unjust to hold you liable for Simmons' crime. They will also not be disclosing their findings to the public. But... The president would have done the same. All right. Shall we go join the team? Leon. For the next time you see her.